Nossa, oh, entrevistas? Ai, ai, ai, é uma entrevista? Agora é o, é o momento de falar com o grande. O Divulgas, Tekashi, da RRQ. Cadê? Mostra. Que isso? Oi. Já chegou que o troféu isso? aí, que mano? Isso? Que Onde isso? É? Peraí. Tem que isso? Olha pô. esse cara. Tô vendo esse... aí, pô. Que que é isso aí, ah. cara? Ah. Ah. Ah. Caramba, o ah. quê? Ah. Ah. Ah. Ah. O troféu tá aqui, é ó, o troféu, troféu tá aqui. Não, não é esse aí não, cês tá aqui, querem, ó. Vocês é. vão trocar o um troféu, pegou mano? um, né, mas nós temos três já aí. Vocês querem esse aqui? A gente pode doar pro outro time, qualquer tchou. coisa, pô. Não, vocês não, é. não, não, não, três aí, pô. pode guardar aí. Pode guardar já, aqui vocês vão buscar, aqui. então, vai, vai ser. Aqui. Amor, ah, vai pra aí. fora esses aqui, assim, ó, pá. Ixi, olha... Mas a dúvida, já usou esse check aí em cima? Esse check aqui? Como que você levou não, não ele pro banco? Ainda. Não, não foi ainda não. Não, o banco não tá aceitando. É... Banco... Ah, entendi. Tá voltando toda hora. Ai, bom, é bom. Aí, ah, cara, ele mandou um cheque sem fundo. Tá <risos> Brincadeiras à parte, a gente recebeu Desí, isso aqui. Tá que, que faz um gol, tempo, hein? Problema. Faz um bom tempo que a gente recebeu ah, isso ó, aqui. Pelo visto, o TK já gastou muito tempo, o dinheiro. Mas, galera, gente, parabéns aí pela vitória. Tricampeonato de MPL, vocês aí tem uma história muito bonita pra contar. Não só dessa season, mas de vocês como um time que conquistam mais uma vez, galera. Qual é o sentimento? Nós coisa. Vai com sentimento. Pô, sentimento. Vou falar pra você aqui, tipo, mesmo, é que, tipo, é o mesmo. Felicidade. Tipo, né? tanto tempo aqui de, de, de sabe, <risos> tanto tempo de de treino que a gente teve Nossa. e essa essa season foi foi bem difícil uh, tinha mais times assim competindo é, tipo valeu de tudo tá ligado Nossa. tudo que a gente fez valeu e é isso aí felicidade né eu não, é não God? sim Pô, maneiro a galera é sim. A <risos> é sim. cara já Do deve estar tá aí ah, milhão, eu sei que deve ser um momento de comemoração, ainda assim. Vocês estão sendo campeões pela terceira vez de MPL Brasil e os preparativos a gente já sabe. Aqui é a nossa MPL, nós aí estamos aí. Ó, o cara faz o trezinho ali que eu vi. Isso, <risos> até boa. Que... Não, não faz isso. Okay. Cara. Mas, cara, vocês aí, mais Desculpa. uma vez, mais uma final em que vocês vão invictos. Né? Fora aí a Liga Latam, que vocês acabaram perdendo um jogo, mas ainda assim, um pelo seis? menos em um jogo né, durante a série, da final no caso, mas a MPL Brasil, vocês não perderam absolutamente nenhum. Se chegasse aquela, match, aquela, aquela métrica lá de ganhar a MPL sem perder nenhum jogo, ia ter uma comemoração extra aí? Eu acho que não, porque a gente não estava focado nisso. Entendeu? Como eu expliquei antes no Talk Show, eu acho, é, isso foi só... Ah, não digo que foi sorte não, mas não foi um detalhe foi consequência, tipo, é, foi consequência foi consequência dos treinos e tudo mais mas a gente não entrou nessa a gente já entrou em outras MPLs com com esse foco <risos> é, com esse objetivo mas isso daí não influencia em muita coisa então acabou acontecendo mais sem a gente ter esse plano foi mais um processo do que necessariamente um resultado buscado né no caso não, o resultado era assim. Sempre... É. Não, a gente sempre tinha o resultado. Fez de parte de do processo. É, fez parte Entendeu? do processo isso aí. Mas a gente não estava pensando no final, que, é que seria é. É, na, na fase de grupo, é, todas as vitórias sem, sem nenhuma derrota. Pô, entendi. Pensamentos para pensamentos? o futuro. Como está aí? Quais são os preparativos para o futuro de Akira Após MPL Brasil? Dormir? Não só a gente, acredito que todos os times que estavam aqui nesse playoff se dedicaram bastante, então todos eles estão cansados, eu acho que agora o momento é só descansar um pouco, esfriar a cabeça mesmo de quem ganhou e de quem perdeu, e não perder o foco para a próxima season. Boa. Foco. Bom, tem mais alguma perguntinha? Oh, tranquilo. Agora é o momento deles. Agora é o momento de vocês, de vocês mandar aquele recado pro público de vocês, pros fãs. Um beijo pra mãe, pra tia, Não. pro cachorro. Vai o Tecão, que ele tá com mais fãs. Tecão, ah, um tá... beijo aí pros meus fãs. <risos> é isso aí. Hum. Mentira. É, um beijo pra geral, papo reto. Pessoal que apoiou aí, a torcida. Uh, da Indonésia aí também. Não tô com com o cabeça para falar inglês aqui, mas é isso aí, é um beijo, obrigado pela torcida, os caras eles vêm aqui pro Brasil para ver se tem... ganhar aqui no Brasil, né, que lá na inglês não ganha, aí ah, é que também <risos> não ganha, mas fora isso, é isso aí, um beijo para toda a torcida, e é isso aí. Boa Pô. galera. Valeu demais, então obrigada gente, bom descanso calma, ó, vocês. Calma, calma, calma, calma. É. Ah, ah. Tem... Assim, ah, O aqui, assim, ah, o Gossen assim, ah, assim, eu sei que eu sou ele. Ah. Queria agradecer, eu acho que os times que ah. focaram bastante. Durante essa fase de grupos e esses playoffs, a Big Tron também. Eu sei que eles devem estar meio tristes agora por conta da derrota, obviamente, mas, como eu falei já em entrevista, eles são os caras que a gente respeita bastante, porque eles têm o mesmo foco que a gente. Eu sei que, infelizmente, dessa vez acabou não dando certo, mas espero que eles não percam o foco, porque, da mesma forma que eles evoluem, a gente evolui com eles e os outros times acabam evoluindo com os dois. Então se a gente manter essa mesma pegada sempre, tenho certeza que vai chegar no momento competitivo aqui do Brasil, vai estar tão forte quanto os asiáticos que a gente tem, tanto tenta esperar. vai evoluir, todo mundo vai evoluir nisso aí. Começa por, tipo, o nosso time, depois o time dos caras e aí por assim vai. E é o que a gente quer, né? Evoluir o cenário o máximo possível pra chegar lá fora. E um beijo pra minha mãe. Apurreto, um beijo, um beijo para pra Tia Cristi, que deve estar assistindo aí tá, Um beijo pra, pra Chuchuri Um beijo pro Sr. Francis aí se falta, falta beijo pra alguém Pra gente Ah, e essa curiosidade, hein? Essa aqui é a primeira MPL do Sashi É, o Sashi ganhou o MPL aqui ah, O Sashi é verdade. campeão de MPL O gatinho aqui da GH, primeira MPL dele Foi o primeiro a dormir Nossa, do time, hein já foi descansar. Já foi descansar, é isso. Um beijo pra Eu vocês, meus Muito obrigado mais uma vez. Parabéns. Obrigadão, galera. Pela Valeu. terceira aí, vitória consecutiva de MPL. Caras, desejo tudo de bom pra vocês. Vamos que vamos, que agora a gente E tem um beijo pra pro pra Luiz Mortolato. <risos> Escutamos, hein? Um beijo aí pra Ficou alguém que o falou. Ficou recado. Um Ficou recado pro Luiz. Ah.